Gente, olha esse barulho! Vai ficar aqui. Meu Deus! Oi, pessoal! Aqui é o Annie Cristina Dela Escreveu e hoje eu vim com uma nova categoria de vídeos aqui pro canal. Sim, agora vai ter resumo semanal de leituras. Bom, por conta do meu vestibular que tá se aproximando, os meus estudos começaram a ficar muito mais pesados, ou seja, diminui um pouco o ritmo de leitura e... Para finalizar, cada livro vai demorar muito mais, então na hora de fazer resenha eu provavelmente vou esquecer muita coisa. Então para eu não esquecer eu vou começar a gravar esses vídeos assim curtos, rápidos, fáceis. Em dolores. Bom, essa primeira semana de leitura que eu fiz foi uma semana teste. Como eu já esperava, eu não consegui cumprir a meta. Que triste a vida. Então a gente vai diminuir a meta. Não, a gente não vai, não vai definir uma meta e a gente quando chegar na meta vai dobrar a meta. E não, não, gente. Isso não tá acontecendo comigo, infelizmente. Né, gente? Paciência. Quem sabe depois do Enem. Quem sabe? Vamos sem mais delongas, vou mostrar pra vocês os livros que eu li essa semana E como é que tá indo a leitura Bom, vamos começar com um livro que eu estou lendo há muito tempo Vocês já viram aqui no canal, pelo menos eu acho Que é Misto Quente, do Book A meta da semana com o Book era pra eu ler até a página 246 Mas ainda tô na 186, então faltam muitas páginas ainda Eu acho que o que mais tá me dando um... Digamos assim, fazendo eu ler muito devagar É que a escrita do Book me, me deixa, assim, muito... A escrita do book, ela me toca muito e eu me identifico muito com algumas coisas que ele escreve. Eu tô me sentindo muito tocada lendo Misto Quente, por isso que eu tô demorando tanto pra ler, porque eu leio devagar cada palavra, eu vou bebendo cada palavra que ele vai escrevendo e eu acho incrível. Eu indico muito o book, mas eu indico também, na mesma vibe, maiores de 18 anos, que esteja uma fase boa da vida... Porque você, você, você mesmo você estando feliz, você sofre lendo isso aqui tudo, tudo que ele descreve aqui de dor, você consegue sentir É inacreditável Não sei se eu vou fazer resenha ou se eu vou fazer um especial do book Com os três livros que eu tenho dele Deixe aqui nos comentários suas sugestões que eu vou adorar saber Se você for agora lá no blog, você pode ler as primeiras impressões de Misto Quente Que já está disponível, caso você queira saber o que eu achei das primeiras 100 páginas Outro livro que eu estou enrolando desde que ele foi lançado mais ou menos é Morte Súbita, mas pela primeira vez na história eu passei da página 80 Estou na página 164 A meta da semana era para eu chegar na página 225 Pena que eu não consegui Mas eu finalmente estou lendo de verdade E eu acho difícil eu largar agora que eu passei da página 100 Não posso largar nem que eu fique até dezembro lendo Morte Súbita Eu vou terminar esse livro. Eu não consigo crer, gente. Será que vocês estão conseguindo ouvir que tem, tipo, várias cigarras cantando ao mesmo tempo? Isso é o norte, gente. Isso é Rondônia. Isso é a Amazônia. E o terceiro livro que eu estou lendo é Cartas de Amor aos Mortos. Eu voltei a leitura porque eu me perdi Sim, eu me perdi. É por motivos de eu ter parado a leitura e ter voltado muito tempo depois, eu me perdi. Então eu voltei. A meta da semana era eu chegar na página 120, estou na página 90. E eu acho que eu vou... Agora que eu peguei ele mesmo pra ler, eu acho que eu vou conseguir ler muito mais rápido. Bom... Esses são os meus três livros que estão sendo lidos no momento. Me conta aqui embaixo nos comentários se você já leu algum deles, se eles valem a pena, a gente lê até o final. Se você tem algum livro que você está lendo agora, me conta tudo nos comentários, me deixa saber a sua vida. Não se esqueça de seguir o blog em todas as redes sociais, eu vou deixar tudo aqui embaixo. E eu vejo vocês no próximo domingo, porque todo domingo agora vai ter vídeo com resumo semanal de leituras. Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo.